E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo, e hoje viemos aqui para o Trif Shaken, o Saga da Guild. Hoje a gente já, então já sabe essa regras, a gente já falou pra ele, vocês se já sabem as regras, cinco, é, são 5 perguntas e 1 um minuto para cada pergunta, só que hoje eu vou dar um bolo. Ele pode acumular os segundos das perguntas, tipo, ele tem 5 minutos para responder as perguntas, ele pode acumular. Se ele responder uma pergunta em 30 segundos, ele tem 30 segundos extras para responder outra pergunta, certo, Sara? Corretíssimo. Então, posso começar? Ué, manda o pau. Sobre os pecados na frente das DG, o que você acha sobre isso? Cara, eu acho isso ridículo... Porque hum. você tá atrapalhando todo o desenvolvimento de uma galera aí, né? Os caras saem, às vezes tá com lag, não tem nem a possibilidade de se defender e tem uma guild. Nós sabemos muito, que, muito bem quem é que tem esse costume ridículo. Né? É chato isso. Mas... É chato. Só essa aqui é a sua resposta, não tem que tá mais nada. Assim, eu abomino esse tipo de atitude. Eu acho isso bem isso. Assim, esse... E os líderes que permitem isso são mais crianças ainda, por não poderem os membros que fazem isso. É minha opinião. Certo. Você tem 10 segundos a mais para a próxima pergunta. Posso? Tranquilo. Próxima pergunta. Sobre a sua saída da Aliança. Por que eu saí da Aliança e o que aconteceu Um minuto na tela tá. Quando você tá numa aliança entre facções da mesma facção, eu, eu concordo plenamente. Tipo a Hades era ali, para mim eu considerava a Hades como a líder da aliança. Mas quando a caiu passou caiu que é da facção Atena, passou a se interferir e mandar na aliança e tipo, eu chegar e falar, não, eu quero falar com o meu líder da facção, líder da facção da é ADES e certos líderes da Caio vindo e ri na minha cara. Então, tipo assim, eu falei, eu acho que eu tô no lugar errado. E tipo, como em questão de boss, é, a gente tava sendo. Era um tô... 15 segundos na tela, quer usar os, cinco, os 15 segundos extra da outra? É, vamos Voltar. lá. Vai continuar. Eu Essa questão de bolsa a gente tava ficando com o resto dos restos da Caio, você Não é aceitável. Eu acho que tem que ser tudo igual, cara. A questão é igualdade. E sem igualdade, o jogo não vai pra frente. Agora uma pessoa ser superior, porque tem quatro vídeos, é desnecessário. Essa a sua resposta. Uhum. Fechou. Você não tem mais nenhum segundo extra. Ainda passou dois. Só mais dois segundos, ok? Vamos para a próxima pergunta. Sobre a mudança de liderança na né? aqui hoje. Quer que eu fala, é, nos conte o que aconteceu e por que essa mudança? Olha, teve um acontecimento justamente na Aliança, né? A gente estava farmando tranquilo na ilusão. E certas pessoas, é, com atitudes ridículas, vieram dar P.K. pecar. Num membro que estava em PT com a gente A gente não aceitou o PK foi falar com o um antigo líder O antigo líder não fez nada E resolveu falar ah, Eu vou sair da e tomo aqui para você Estou assim, toma aqui liderando Ou seja, não aguentou a pressão Provavelmente já estava de, de, de Querendo ir para outra guild aí, né? Nós sabemos <risos> Já estava meio planejadinho tudo o que ia fazer, tudo ia, Falou simplesmente deixa deixou o navio. 10 segundos. Navio. É. Foi drástico, mas foi bom. A gente tá melhor do que estava antes. Então, e acabou. Um minuto na tela. Agora, qual o futuro que a guild pretende ter no jogo? Então, é, a, gente, a gente pretende jogar normalmente. Se a, a pessoa vier atacar a nossa bandeira, vier atacar a nossa base, a gente vai só revidar. Mas se não fizerem isso, a gente vai jogar de boa. A gente tá aí pra crescer, entendeu? Esse lance de, de, de, de, de às vezes rolar um PKzinho ali ou outro, rola mesmo em qualquer jogo. Isso aqui é essa normal. Mas agora a questão de atacar a base com quatro guilds. O nego não dá conta de destruir bandeira sozinho que ficar chamando amiguinho. Na hora que precisar, a gente vai revidar. A gente quer crescer. A gente quer jogar tranquilo nosso jogo. A gente quer pegar nossas armaduras de ouro, chegar no level máximo. A gente quer o upar. Mas a partir do momento que vier bater na gente também, a gente vai revidar. Porque nós, ninguém é ninguém dá a cara de graça. Né? Bater na nossa cara... Ah. E acabou o tempo, esqueci de falar os 10 segundos. <risos> Agora vem a pergunta mais importante que todas as guilds mais gostam. Por que a galera deve entrar na sua guild ou por que ela deve escolher a sua guild? E, Rolando, o menino na tela. Ah, nossa guild, como eu falei, a gente é uma guild que quer fazer progressão, a gente quer membro ativo a gente quer pessoas que estejam online no Discord, a gente tem TS da guilda também, nós temos, estamos no TS, tanto quanto no, no Discord, quando vamos fazer TG, tentamos conciliar por exemplo, Invasão do Submundo, tentamos conciliar, GVG, tentamos conciliar Discord com TS, todo mundo fica quietinho falando, conversando. assim, a gente quer crescer, a gente quer jogar e crescer, você tem essa mesma esse mesmo pensamento e não gosto da Cayo, vem pra Knight. Fica na Knight, todo dia tem treta com a Cayo. <risos> 10 minutos na tela. É, é. É isso aí, Zubão. só isso? É isso? aí, mano. Então acabou o tempo. E gente, essa foi a entrevista com o Saga na Knight. Quer convidar alguma guild pra vir participar do nosso Kiss de perguntas? Ah, chama o. Chamar o Goku da, da Order, que é um aliado nosso aí agora. O pessoal é uma guild pequena, mas de médio porte que vem crescendo. Os caras são organizados, estão aí com a gente. E eles depois passa a bola para outra pessoa. Aí. Beleza, então a gente convidou o Goku da Orda. E espero que ele apareça aí, entre em contato com a gente. mas aí mais guilds que queiram participar. Deixe os comentários aí, entre em contato com a gente e venham. Ok? Foi!